Oi, tudo bem? Aqui é o Daniel e esse é mais um vídeo sem frescura. Hoje eu vou dar três dicas sobre como você ter melhores relacionamentos com qualquer tipo de pessoa. Seja seu amigo, namorado, mãe, pai, enfim. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal para receber mais dicas bacanas sobre essas é, de psicologia. Então vamos lá. Dica número 1. Um, fale sempre a verdade. É, nesse ponto muitas pessoas às vezes pecam e as, acabam querendo esconder, esconder coisas de seus amigos, de seus pais, de seus namorados, enfim. Fale sempre a verdade, porque quando você fala sempre a verdade, você já evita pelo menos 95% dos problemas que você pode ter nos relacionamentos. Se as outras pessoas perceberem que você é uma pessoa sincera, é, mesmo que você cometa algum erro, elas vão te, vão te perdoar, elas vão entender, então fale sempre a verdade. A dica número 2 é ofereça valor, agregue valor à vida das pessoas. Muitas das vezes nós ficamos preocupados em só receber, é. É, em olhar somente para as nossas necessidades. Mas quando a gente para e percebe a necessidade que as outras pessoas possuem e a gente oferece algo para eles, é, os nossos relacionamentos costumam ficar muito melhores. Então, se você percebe que você tem algum amigo com uma certa dificuldade, você faz uma ponte, você apresenta uma outra pessoa que vai ajudar esse seu amigo a resolver o problema dele, eu tenho certeza absoluta que esse amigo vai ficar muito feliz com você e que ele vai, vai te recompensar, vai te lembrar de alguma forma. Mesmo que não exista uma recompensa, o relacionamento de vocês vai ficar muito, muito, muito melhor, tá bom? E agora, a dica número 3. Fale somente bem dessas pessoas. Fale somente bem do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, do seu, da sua namorada, do, da sua esposa. E se você fizer isso, você vai perceber que nem sempre é tão fácil. Às vezes quando a gente vai tentar elogiar alguma dessas pessoas, às vezes a gente acaba travando ou sentindo alguma dificuldade. Isso é um certo sinal de que você precisa trabalhar algumas emoções dentro de você. que Você precisa trabalhar é, coisas para que o seu relacionamento fique melhor ainda. Quando você consegue somente falar coisas boas dessas pessoas, significa que você é, consegue enxergar aquilo de melhor que eles têm, mesmo que eles tenham muitos defeitos. Né? Todas as pessoas têm qualidades e defeitos, mas quando você consegue falar somente as coisas boas, você consegue deixar os seus relacionamentos com muito mais qualidade. Eu aposto que nenhum deles gosta de ouvir nenhum desaforo, e até mesmo você não gosta de ouvir nenhum desaforo, ou até mesmo que falem mal de você. Então, se você adotar essas três dicas, eu tenho certeza absoluta que você vai ter relacionamentos mais saudáveis e melhores na sua vida. E, lembrando, se você curtiu, clica em gostei, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem com outras pessoas que merecem, tá bom? Que merecem e que precisam ouvir também. Então, esse foi mais um vídeo sem frescura. Aqui é o Daniel. Um grande abraço e tchau, tchau!